PEDE LICENÇA SE NÃO TE MORDO! PEDE LICENÇA PALHAÇO! PARA CARRO! PARA CARRO! PARA CARRO! Não parou! PARA CARRO! Não parou!